Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, estamos entregando aqui o serviço hoje para um casal de amigos, onde nós estávamos realizando essa obra. E apesar de todas as dificuldades que nós encontramos aqui nessa obra, principalmente por causa da laje, não conseguir pegar parafuso e nem outro tipo de ancoragem. Então pessoal, ainda assim com toda a dificuldade a gente conseguimos terminar a obra. Lá no Instagram, pessoal, a gente coloca todos os dias fotos, colocamos é, situações do nosso dia a dia, inclusive pequenos vídeos. Então, se você nos acompanha aqui no YouTube ou no Facebook, nos acompanha também lá no Instagram, porque vale muito, muita pena, ok? Então, como eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, é, nessa parte que está aparecendo no vídeo agora, nós fizemos uma ilha, mesmo tendo toda a dificuldade, nós não colocamos nenhum tipo de ancoragem na laje, tá? Toda a obra que nós fizemos nessa ilha aí que você está vendo foi feita sem nenhuma ancoragem na laje. E, e por que, que eu tô é, falando isso para você, que não foi colocada nenhuma ancoragem na laje? Porque dessa mesma forma você pode reproduzir numa, numa casa onde você só tenha telhado, por exemplo, está fazendo uma obra na sua casa ou na casa do cliente e só tem telhado e o cliente quer fazer uma obra com uma decoração, ou seja, uma ilha, uma sangue invertida ou quer fazer uma obra, é, uma, é, uma sanca aberta, qualquer tipo de decoração que ele quiser fazer você consegue executar tendo é, no, debaixo de um telhado. Basta que para isso ele tenha um pé direito, tá bom? Um pé direito legal, tá? Então, você consegue fazer, tá, tá ok? Outra coisa, pessoal, é, nessa outra parte aqui, nós fizemos as bandejas, onde você está vendo aí as cenas, nós fizemos as bandejas também, sem pendurar Nada no teto, nada na laje Não foi pendurado nada, nem um aramezinho, nem uma cantoneira E você sabe que para nós fazermos uma bandeja É necessário que se, que se prenda a cantoneira no, na laje Porém, quando nós fomos fixar a cantoneira Não conseguimos, devido ao problema da laje Não está segurando nada, tá ok? Então o que, que a gente fez? Nós usamos esse recurso que você está vendo Tá? e conseguimos fazer sim a bandeja, porém depois que, eu, que nós estávamos fazendo a bandeja, é, o pé, a, a, a, a distância da bandeja ia ficar muito grande, tá? Da laje ia ficar mais ou menos com 25 centímetros, então era muita coisa. Então nós criamos esse detalhe que você está vendo aí, essas bolas aí, tá? Para quê? para poder criar um diferencial e ajudar a matar um pouco essa questão da distância da, da sanca, da sanca ter 25 centímetros e amenizar um pouco essa distância aí, tá? O trabalho ficou bem legal, o cliente gostou muito, tá? E uma coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal, é quando nós formos fazer alguma coisa na casa do cliente, a gente deve sempre pensar naquilo que vai ficar mais legal, naquilo que vai ficar mais bacana, né? Porque isso é muito importante, que a gente faça um trabalho que quando terminar, fica um trabalho com excelência, tá ok? Então fica essa dica aí, tá? Nós, nós íamos fazer um outro detalhe aqui no lugar dessa bola, ia ser um dois quadrados, né? E a gente acabou tendo que fazer essa bola também, por quê? Porque o ambiente aqui é fora de esquadro, Tá? Então foi a maneira que a gente conseguiu é, para criar aqui algo e ficar bem legal, tá bom? Então fica essa dica aí para você. Se você não é inscrito, eu quero te pedir, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Você já pegou alguma obra, tá? Você já pegou alguma obra onde você não conseguiu prender algo na laje? Ou você teve dificuldade? Deixa um comentário aí para mim como é que você conseguiu resolver esse problema. Tá? Isso aí vai, vai ser bem legal, eu quero, eu quero interagir com você. Ou então se você nunca pegou uma situação dessa, né? que um amigo meu chamou a laje aqui de laje de manteiga, porque não estava pegando, e ele também já pegou situações dessa, um ex-aluno estava comentando isso. Então pessoal, se você nunca pegou uma laje desse tipo também, deixa um comentário aí, lá, eu nunca peguei uma laje desse tipo, cara. Deixa aí o teu comentário aí, porque o teu comentário nos ajuda e para nós é muito importante. Valeu? Nos siga também lá no Instagram. Tamo junto. Trabalhando sempre para o crescimento da construção assim como no Brasil. Fica junto com a gente, que vale a pena. Loucos por drywall. É, uma boa tarde, né? Eu tô aqui finalizando a obra, né? com o Roque, é Larroque investimento, né, loucos para o eu tô louca por o eu tô feliz, assim, um trabalho assim excelente, tô muito realizada, é um sonho, é, eu tenho certeza absoluta que quem fizer não vai se arrepender porque não tá nem pronto. Mas eu já, eu já tô assim imaginando, porque nós mulheres a gente sonha, né? E quando a gente realiza um sonho, a gente só tem que agradecer. Então aqui para agradecer, né? Por, por toda essa obra feita com excelência. Pensei que nós não íamos conseguir porque quebrou o teto. Eu, quando quebrou o teto eu falei, acabou. Mas ele deu um jeito e, e tá aí, ó. Final de tudo. E eu quero agradecer aqui pessoalmente a esse amigo querido aqui, ó, que está aqui conosco. E muito obrigado. Eu também te agradeço aí pelo tratamento, pela tua família, pelo respeito, pelo carinho. Nós somos amigos há muitos anos. E é um prazer, Sano, é um prazer poder participar aqui nesse momento aqui. Deus te abençoe. Obrigada. Seja assim, -se como